Vamos ver, pô. sobre ali. Aí fica assim. Continua de baixo pra cima. Ele só vai dar essa levantada, e aí pra fica... Eu queria... O Eurico falou, deixa os garoto brigar. Oitava família, força jovem, Embaixada Já é meia-noite e eu não dormi. Sonhando com fé que vou conseguir. Escrevendo meus versos de madrugada Mais um livramento semana passada Churi, churi, chufai Levanta a cabeça e vai Aponta pra sua meta Tu vai ver com uma hora certa Tchuri, tchuri, Levanta a cabeça e vai Aponta pra sua meta Tu vai ver que uma hora acerta Tudo que é bom acontece por último Aqui na Baixada Tudo de ruim acontece primeiro Aqui na Baixada Tudo que é bom acontece por último Aqui na Baixada Tudo de ruim acontece primeiro Aqui na Baixada Quem ri por último ri melhor Ao pó voltaremos, né, desse pó Pode ter certeza serrei se o passe Você se mexeu e me atrapalhou Meu primeiro sonho era jogador Agora o segundo é é meu primeiro. Cocão, o Flamengo sempre odiou, dessa vez foi o Vá que me ajudou. Voltei vários lances da minha vida, mostrei pra minha mãe que se orgulhou. Mas teve um lance que ela chorou, muita madeirada na covardia, mesmo vendo o sangue continuou. Era muito ódio de tricolor, eu tava chegando, o pneu furou, por sorte minha mente hoje mudou. Talvez se eu tivesse naquele dia, era a minha mãe que choraria, talvez se eu tivesse naquele dia. Era minha mãe que choraria Tira a mão de mim, doutor Sou apenas torcedor Quando matar o amigo, cadê que você chegou? Direito de ir e vir Os fichados de chavô Quando matar o amigo, cadê que você chegou? Eu vi um mano sentado lá na esquina na humildade parei pra desenrolar Tava vendendo maconha e cocaína Boladão naquele clima portando fuzil AK Falei pra ele sair da vida bandida Na humildade o mano era o 5-7 Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família Caiu na armadilha da vida de ladrão Então tira relógio cordão, tira relógio cordão Tira relógio cordão, baixada só tem ladrão Tira relógio cordão, tira relógio cordão Tira relógio cordão, baixada só tem ladrão Quarto de guerra, só papo melhorado Deus não tá me apontando, mas perdoa os meus pecados Vários a mais, mas foram amarrados Jesus de balacrava é o dry fit abençoado Fé em Deus!